Double kill Que isso? O cara me derlou e saiu igual. Que isso? O cara flechou ainda. Dá pra pegar isso, mano? Ih, dá, slow, slow, slow. Cara, eu quero muito matar esse maluco, velho. Né? Que isso, mano? Por que ele corre tanto? <risos> Tô lê. Mas mata, mata, mata, mata, mata, mata. Preciso mais 5 kills, velho. Ritualzinho de 50 kills Zeus no Earth. Ih vai se completar no primeiro. Juli! <risos> oh. Mano, por que, que esse cara corre tanto, na moral?